Com a aceleração das mudanças de comportamento das pessoas e do padrão demográfico da sociedade, inovar se tornou mais importante do que nunca. A inovação é o que move o mundo à frente, é o que faz com que a humanidade progrida e é o que, em última análise, faz com que as nossas vidas valham a pena na direção de construir um mundo e uma sociedade cada vez melhor. Todos os fatores que impactam um negócio mudam o tempo inteiro. Tecnologia, demografia, hábitos, a economia, inovação... É o que rejuvenesce, é o que mantém o teu negócio conectado com o que está acontecendo agora. Você já parou para se perguntar o que é sucesso para você? Pois é, muita gente se pergunta isso. E eu posso te garantir que não é repetir as mesmas tarefas e processos de todo dia. A gente nasce criativo, a gente nasce inovador, a gente nasce questionador e vão tirando isso da gente enquanto a gente cresce. Vão removendo essa criatividade e esse poder de questionamento que a gente tem. Porque a gente sabe que a inovação só faz bem para a humanidade. Ajuda as pessoas a se expressarem melhor, a resolverem problemas, ajuda a proteger o meio ambiente. Inovação, para mim, é reinventar-se a cada dia. Não se contentar com o normal, romper padrões, quebrar o status quo. Não porque ela traz novas tecnologias, mas porque ela revela um propósito para a humanidade. Isso porque o que faz da gente inovador é o tanto que a gente melhora e facilita a vida do outro. É isso que vivemos todos os dias, porque acreditamos que a inovação ela vai muito além do que novas tecnologias ou ferramentas digitais. É algo que deve estar também na cultura das empresas, por meio da criação, desenvolvimento, otimização de produtos, serviços. Por isso, inovar significa ser inquieto, estar em constante movimentação, estar com o um pensamento sempre à frente. É por isso que inovação é tão importante. Quem não inova, às vezes, pode ficar parado no tempo e, às vezes, muito limitado também. As mudanças trazem aspectos positivos e resultados tangíveis também. E por que trabalhar com inovação? Porque a inovação é o caminho para o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Inovação, para mim, nada mais é do que potencializar algo que a gente já tem por natureza, né? Potencializar o potencial humano. E é isso que a gente faz. Existe um, um pensamento equivocado do nosso ponto de vista de que inovação é sobre tecnologia, que é sobre digital. Mas acreditamos que a, a inovação por si só, ela usa a tecnologia para transformar, para melhorar, para de fato entregar mais valor aos nossos clientes, aos nossos impactados. Muito além de uma ótima ideia, inovação é um processo. É um processo que vai desde a inspiração até os resultados, de forma repetitiva, de forma estruturada. Afinal, o mundo está em constante transformação, e se você não se adapta, você fica para trás. Para mim, inovar é algo cultural, ou seja, vivido pelas pessoas dentro das organizações. Praticar inovação, para mim, é todos os dias fazer algo que você já faz de maneira diferente. Com inquietação, com criatividade, a inovação é imprescindível para todas as companhias da nossa geração. Ela transforma de dentro para fora e faz o nosso mundo ser um lugar muito melhor. Nós inspiramos a transformação constante das empresas para que elas possam performar de forma relevante na nova economia. Na A, muito mais do que trabalharmos com inovação, nós vivenciamos de verdade inovação todos os dias.